Ora, está a funcionar, presumo que sim. Muito boa tarde, antes de mais queria agradecer o convite da organização por poder estar aqui presente e partilhar algumas das ideias e alguma da minha experiência e não me alongo muito mais porque depois isto vai começar a fazer mais sentido. A comunicação, ou a, a, o que vos trago hoje é acima de tudo qualquer coisa que se prenda aqui com um título relativamente enigmático. Motor de Dois Tempos, e um subtítulo que é um bocadinho mais revelador. Uma crónica da edição através da observação de três espécimes. O, o motor de dois tempos um, é um motor que de facto existe. Isto não é uma metáfora, não há aqui uh, grande poesia. Uh, e vocês estão a ver um, um vídeo que mostra uh, como é que ele funciona. É basicamente um motor muito simples, de combustão interna, portanto, para uma primeira câmara, desculpem lá esta, esta primeira descrição a seco, mas faz parte, para uma primeira câmara entra combustível e ar, depois há uma mistura, essa mistura sobe por um canal para uma câmara de compressão, há um primeiro pistão que sobe, a combustão, a, a, a, a, toda a mistura fica comprimida, há ali uma... Uma vela que cria uma faísca, dá-se uma explosão intensa e tudo isto retoma. Um, e o que é curioso neste motor, que mais uma vez não é uma metáfora, uh, é que uh, as etapas do seu funcionamento muitas vezes ocorrem uh, de forma simultânea. Portanto, não há nada de muito demarcado. Para dar algumas pistas sobre este motor de dois tempos, ele é uh, o motor dos veículos cool. Ou seja... É utilizado ou foi utilizado no Strabant, que foi uma viatura criada uh, na ex-República Democrática Alemã, e também nas scooters. Podíamos dizer que era o um motor uh, dos veículos cool, podemos dizer que é o um motor dos veículos resistentes, intemporais. Este tipo de qualificação depois deixo também, se calhar, ao vosso. Ao vosso critério. Um, eu esqueci-me de fazer aqui uma coisa essencial, que é apresentar-me minimamente. É uma coisa que eu não gosto muito de fazer e esperava que alguém fizesse por mim, mas olha, um, eu sou designer, sou designer de comunicação, sou professora na Faculdade de Belas Artes, sou editora e investigadora, essencialmente nas áreas de, do design e da edição. Um, e, portanto, este motor de dois tempos vai sim servir-me de analogia para falar de uma relação muito particular, ou das relações que podem existir entre a edição e o design, fora da, das taxonomias mais comuns, como por exemplo o design editorial. E interessa-me falar desta relação entre o design e a edição, acima de tudo porque eu considero que é um dos fenómenos, ou é um dos espaços, onde é possível também depois abrir um debate mais alargado sobre os limites da nossa prática. Eu vou-vos trazer três exemplos, traz três, três espécimes, que de alguma forma também revelam esta possibilidade de dois tempos na nossa prática. Ou seja, tal como no motor que acabámos de ver, os resultados, as publicações ou as ações ou os eventos que resultam de uma prática editorial, quando vêm dos princípios condutores do design, são fruto de processos que negam normalmente uma divisão de tarefas muito elementares. E têm quase dois tipos de batimento cardíaco. As coisas acontecem ao muito rapidamente, são velozes, são efêmeras ou então são fruto de produções muito, muito, muito lentas. E, portanto, aqui, os dois tempos são mesmo literais. E o que eu queria vos propor era, então, a partir destes tais três exemplos da minha prática, começarmos a perceber que tipo de propriedades é que estas combustões podem ter, que estas misturas podem ter. Antes de lá chegar, Duas, uma citação e uma apropriação. A primeira citação é esta. É completamente impossível persuadir um editor de que não é ninguém. Isto é uma frase preferida por um escritor, não podia deixar de ser, William Aslitt, que em 1830 escreveu um livrinho que tinha um capítulo só dedicado aos editores. Ele não tinha propriamente uma relação muito amistosa com os seus editores. Era uma relação bastante conflituosa. O que me interessa aqui nesta frase é poder falar-vos de qualquer coisa que caracteriza um editor, ou qualquer editor, e que de alguma forma nos permite também descodificar o que aqui está. Ser editor ainda hoje é, embora de uma forma bastante particular, sinónimo de estatuto social, intelectual e podemos dizer que ele continua a ser uma das figuras de grande autoridade na produção cultural, porque é ele que decide uh, o que é que é importante reter num determinado momento uh, da produção cultural que existe e, ao mesmo tempo, aquilo que terá por, por, por, por norma e por. E, e por consequência dessa mesma fixação, aquilo que terá possibilidade de ser recordado no futuro. Eu apropriei-me desta frase e pura e simplesmente substituí o papel editor pelo, pelo, pela palavra designer. É completamente impossível persuadir um designer de que não é ninguém. E ao mesmo tempo que esta frase tem um tom bastante provocatório, acho eu, pelo menos eu sinto essa provocação latente, um, sempre que um designer se aproxima dos territórios da edição, obviamente que também se aproxima desta pretensão de um certo estatuto uh, de autoridade. Uh, isto traz-lhe protagonismo, obviamente, mas também lhe traz grandes responsabilidades. Uh, normalmente, na produção editorial, o designer está sempre confinado a uma fase muito específica e aparece quando normalmente os conteúdos estão estabilizados. Foram estabilizados pelo autor, foram estabilizados pelo editor e depois as coisas aparecem-nos, nós damos-lhe forma, preparamos para a produção gráfica, o objeto tem a sua vida própria. O tipo de projetos que eu vos vou mostrar não tem esta configuração. As tarefas não são estanques e isso é fundamental. Os tempos também não são estanques e isso é fundamental. A última citação, antes de vos mostrar os projetos, é de um senhor que se chama Vannevar Bush. Uh, o Vannevar Bush foi um engenheiro que ficou essencialmente conhecido por ter feito lobby com o governo americano para iniciar um projeto de investigação científica da bomba atómica. É um dos seus legados. Uh, e também qualquer coisa que nos diz mais respeito, uma máquina, uma maquineta, novamente as máquinas, novamente a engenharia, uma maquineta que se chamava Memex e que de alguma forma muitos consideram que nessa máquina está tudo o que nós hoje chamamos vulgarmente por World Wide Web. Ou seja, uma grande capacidade em trabalhar fragmentos, guardá-los e criar registros de associação uh, a partir da leitura e da investigação de uma determinada pessoa. E eu gosto particularmente desta frase que nos diz que existe uma nova profissão e, quer dizer, não é só assim um amador, é uma nova profissão de, uh, de, de quem encontra prazer na tarefa de estabelecer trilhos úteis numa enorme massa de informação. Isto foi preferido em 1945. Não é? Podia ser uma afirmação de alguém atualmente. Uh, e eu trouxe esta citação também para poder ter aqui espaço para falar de um parêntese a isto tudo. E falar de um outro motor. Um motor de busca. Uh, e de vos começar a contar aqui uma pequena historieta. Uh, em 2004... E podemos dizer, ah, 2004 isto já é completamente datado, não é? Mas em 2004 o resultado mais comum da procura pela palavra publicar em motores de busca devolvia Facebook. Uh, e isto de uma forma muito mais evidente do que, por exemplo, publicar um livro. Podemos dizer mais uma vez, estamos perante uma curiosidade datada, hoje em dia isto já não é bem assim, já se começaram a dividir as águas, mas a verdade é que a nossa forma de trabalhar a edição tem que lidar com este grande editor, que é uh, o grande editor da nossa vida online, que é o motor de busca. Agora, limpando um bocadinho este contexto todo e passando aos projetos que vos tenho para apresentar, eu tentei que eles cumprissem alguns critérios. Por um lado, que tivessem assim um grande espectro alargado nas formas de ação possíveis desta relação entre design e edição. Portanto, apresentar assim o maior leque de possibilidades possível para este território. Depois que eles fossem ilustrativos destes tais dois tempos que eu vos falei no início, tal veloz, efêmero versus lento. Uh, e depois, que pudessem também questionar os formatos típicos da produção editorial. Uh, e, portanto, trouxe-vos alguns exemplos que têm essencialmente esta ideia da publicação como evento, como performance, como instalação, como exposição, por oposição a um outro exemplo que joga declaradamente com as regras do jogo. E, portanto, tem um projeto, há um projeto que eh, mostra o que é que é publicar para além do livro, há um projeto onde só se publicam livros, não há outra pretensão, e o outro que fica assim a meio caminho, é mais ambíguo. E eu gosto destes territórios de ambiguidade. Vamos aos projetos. O primeiro projeto chama-se... Eu podia dizer a primeira publicação, para se calhar ser um bocadinho mais taxativa. Chama-se o grafite de Rambo e assim sucessivamente. O grafite de Rimbaud e assim sucessivamente foi fruto de um convite que a Susana Pomba me fez para uh, ser uma das autoras que, que participou num dos ciclos que ela criou, chamado Old School, era um programa de curadoria que convocava uma série de, de autores e que tinha, uh, tinha muito poucos. não tinha propriamente um enunciado, não havia assim nada muito a cumprir, a não ser que o que se criasse fosse apresentado apenas numa noite um curto espaço de tempo só existia naquele momento. E, bom, a minha forma de agir normalmente não corresponde a este tipo de, de circunstâncias. Fiquei tão assustada quanto motivada e decidi fazer qualquer coisa que, de facto, pudesse cumprir com esta única diretriz e propus criar uma leitura encenada, uma leitura dramatizada, a partir de um texto que eu ainda não tinha escrito e convidando duas atrizes para poder uh, assumir o papel, exatamente, da tal leitura dramatizada. e Felizmente, pude trabalhar e aprender muito com a Paula Sanogueira, Nogueira, que é a diretora artística uh, do Coletivo Consulteiro, e a Cristal Fayate, que é uma excelente atriz, que provavelmente muitos de vocês conhecem uh, a partir da trilogia das Mil e Uma Noites, do Miguel Gomes faz o papel de Xerazade e uma série de outros papéis acessórios. É, de facto, uma, uma atriz incrível. Um, a leitura dramatizada, essa tal leitura que partia de um texto um, que foi criado só para esta ocasião, começava com uma voz off que repetia um conjunto de palavras. Rapinar, surrupiar fanar, abafar, googlar, sacar. Uh, e a partir daí, iniciava-se a tal leitura com a presença destas duas atrizes que eu vos falei. Eu deixei aqui algumas imagens. O, o, o cenário era muito simples, só funcionava com luz e com estas marcações de chão que convocavam um bocadinho esta ideia tanto de, de xadrez como de grelha, não é? como de espaço onde qualquer coisa estava a ser produzida e não que já estivesse perfeitamente definida e premeditada. Acho que para nós esta ideia de grelha é muito evocativa disso, não é? É a base de onde aparecem as outras coisas, de onde aparecem as coisas. Um, e para vos explicar um bocadinho uh, os princípios do texto e aquilo que depois foi encenado na tal leitura, um, interessava-me jogar com fenómenos como o name dropping, ou seja, estar constantemente a tirar nomes como, cá está, sinónimo de estatuto, de se conhecer uh, um determinado autor, de se conhecer um determinado evento ou fenómeno, uh, de convocar um conjunto de bizarrices ou de curiosidades. E, portanto, o texto era composto por um conjunto de historietas que depois se iam interligando, muito à custa também da, da participação destas duas atrizes. O que vocês estão a ver agora é... São, são os, os planos, ou as páginas, aliás, de, de um livreto uh, que era entregue ao público logo quando entrava. E era exatamente este livreto que a Paula Nogueira e a Cristal Feiat liam uh, durante a leitura encenada. Portanto, não havia propriamente nada a revelar. Nós podíamos perfeitamente ir seguindo e até ir googlando o que se estava a dizer. Só para vos dar assim, exemplos de algumas das histórias que foram convocadas nesta leitura encenada. Um, a história do Kasparov versus o Deep Blue. Um, esta historieta convoca a primeira partida de xadrez de um homem, e neste caso o Kasparov, o é? assim, um mestre, um mestre dos mestres, um grande, grandíssimo jogador de xadrez, os um, um jogador de xadrez histórico. Uh, e a primeira partida de xadrez de um homem, supra sumo, do xadrez, com uma máquina, com, uma, com inteligência artificial, com um computador chamado Deep Blue. E o computador ganhou. Também o caso de, de um escritor falhado, chamado Hunter S. Thompson, que datilografou palavra por palavra os romances do Fitzgerald e do Hemingway para perceber o que é que podia sentir quando se escreviam aquelas palavras. Também a história de uma figura pré-internet, que se chamava o Dali de Lisboa, uh, e, e daí a tal convocação de termos ali o próprio Dali. O Dali de Lisboa é uma personagem que praticamente ninguém conhece, exatamente porque existiu numa época pré-internet. Eu tive a felicidade de conhecer porque ele era um velhote uh, que estava num lar de idosos, os inválidos do comércio, que por sua vez ficou ao pé da casa dos meus pais. E ele estava sempre pela rua a oferecer uh, flores uh, às pessoas que passavam, normalmente mulheres, para dar depois também um piropo a seguir, poder dar um piropo, mas um piropo que era sempre muito poético, muito elogioso uh, e que se vestia exatamente da mesma forma que, que o Dalí. Portanto, é uma espécie do Senhor do Adeus versão pré-internet uh, e que não deixou memória e eu decidi resgatar essa memória e colocá-la uh, aqui. Pois tenho também histórias, por exemplo, de expedições à volta do mundo, como é que a primeira mulher, de seu nome, Jeanne Barré, foi a primeira mulher a dar a volta ao mundo na, na, na expedição do Bougainville, precisamente porque se fez passar por homem e ninguém deu por nada, a não ser quando o etual, o barco da tal expedição, chega ao Taiti e os taitianos descobrem rapidamente que que não está ali um homem, está uma mulher para grande embaraço e vergonha dos ocidentais. Uh, isto ficou na história exatamente como a primeira mulher que conseguiu circunavegar o planeta. Uh, desde a ode a um guru desconhecido, a partir de uma imagem que eu descobri exatamente na internet, que tinha a particularidade de ter a figura de um, de, de um, de um velho à frente da figura de um novo, onde a orelha coincidia precisamente com o olho. E depois vinha perceber que aquelas duas figuras eram pai e filho. O pai tinha ficado conhecido por ter colocado a palavra gás em contexto científico. O filho era um perfeito desconhecido, mas teve a sorte de ter um epitáfio, na hora da morte, escrito pelo Leibniz, que dizia qualquer coisa como se um homem como este tivesse nascido entre os gregos, teria o seu nome escrito entre as estrelas. Um perfeito desconhecido que teve este epitáfio. Depois a história do filósofo Teodoro Adorno e da sua suposta morte ter sido fruto de uma manifestação de estudantes feministas que rompeu pela sala de aula do Teodoro Adorno seminuas, mostrando-os cheios, e diz que a partir daí ele ficou muito combalido e teve um infarto que o levou à morte. Como é que isto tudo aconteceu? Enfim, um conjunto de historietas até chegarmos exatamente ao o grafite de Rambo, que não é uma ficção. É, de facto, um grafite nas paredes uh, dos templos de Luxor. Uh, era um, um, um, um ato comum na época, os poucos viajantes ocidentais deixarem a sua marca no meio de Património da Humanidade. Não é? Na altura não vê, obviamente, esta denominação, mas, mas agora sabemos que é essa importância. Portanto, isto passa de um ato de vandalismo a hoje ser uma grande atração turística. Há muita gente que quer ir ver exatamente este lugar, tocar-lhe, e, portanto, é tão valioso quanto uh, o património da humanidade. Assim, em termos de conclusão sobre este projeto, o que é que eu consegui retirar desta experiência? Consegui perceber que era interessante inverter os tempos da produção editorial e também questionar o nosso fetiche pelo objeto, o livro ou a publicação, em prol de qualquer coisa que possa ser efêmera, cujo registro é possível hoje em dia, obviamente, como vocês sabem, mas que tem sempre esta grande característica, só é verdadeiramente lido no momento e não propriamente com aquele objeto. O objeto existe, mas não, tem, não, foi, não foi ele o fruto nem o alvo das minhas atenções. Uh, e ao mesmo tempo também tentar jogar com um território que não, que não é o meu, não é? A, a dramaturgia. Normalmente as leituras encenadas fazem-se adaptando um texto previamente existente e uh, foi a leitura encenada que me fez chegar ao texto e ao guião, que por sua vez deu origem à publicação que vos mostrei. O segundo projeto tem este título, Círculo das Leitoras Peripatéticas. O Círculo das Leitoras Pripatéticas é um núcleo duro formado por três leitoras. Uma delas está aqui presente, é a professora Cada Casa, a Susana Gaudêncio, a Susana Pomba e uh, eu própria. E teve um primeiro momento uh, na, no Moinho da Fonte Santa. Nós fomos convidados pelo Manuel Mesquita e pela Mafalda Santos para fazer uma residência no Moinho da Fonte Santa. Uh, o Moinho da Fonte Santa... É uma casa que foi criada, construída, por um casal um, também muito particular, o Michael Bieberstein, pintor, e a Ana Nobre de Gusmão, escritora. Eles criaram uma casa incrível e, acima de tudo, fizeram daquela casa uma autêntica biblioteca. O que nós decidimos fazer foi ter exatamente esta oportunidade de poder, durante a residência, entrar nesta casa-biblioteca e ler os seus livros. Eu trouxe este, este projeto como exemplo porque ele é, ele é muito revelador dos tais dois tempos que eu vos falei inicialmente. Ou seja, há um primeiro momento de residência, cerca de uma semana, em julho de 2014, e depois houve um momento de caminhada, ou seja, de apresentação pública dos resultados. Eu já vou falar o que é que são. Um, portanto, um único dia de apresentação Uh, no dia 30 de maio de 2015. E pelo meio disto tudo fizemos, então, leituras, escrevemos. Uh, eu, eu fiz o um exame de uma publicação e de mais um cartaz. Essa publicação, aliás, são três. Eu já vou explicar melhor o que é que, que, é que elas são. Uh, o que vocês veem aqui são um conjunto de imagens que, de alguma forma, mostram várias coisas ao mesmo tempo. A casa o tal lugar que é uma autêntica biblioteca, um entorno natural incrível. Nós estamos no meio do Alandrual, uh, mas estamos no meio de um oásis completo, porque é um vale, há um rio que corre à volta da casa que se chama Lucifécite, que vem mesmo de Lúcifer, a partir de um conjunto de cultos pagãos que foram desenvolvidos, acima de tudo, pelos celtas e pelos lusitanos. Portanto, é, um, é um lugar que tem assim, uma espécie de imanência espiritual, embora... Eu não, não, não tenho, assim, propriamente, uma grande sensibilidade nesse registro, mas, mas sente-se uma tranquilidade estranha e diferente neste lugar. Portanto, as imagens que estão aqui são, de, são fotogramas de um filme que nós fizemos para, para comunicar o final da residência. Ao mesmo tempo, são fotogramas da casa, do seu entorno, de alguns dos livros que nós encontramos na biblioteca, etc. Foi, assim, um prazer incrível poder entrar ou poder conhecer duas pessoas que eu não conheci, e uma delas já faleceu, Michael Biberstein, na altura já tinha falecido, Portanto, conhecer duas pessoas que de facto nunca troquei uma palavra a partir da leitura dos seus livros, a partir da sua biblioteca. Nós falamos muito da importância do leitor, mas quase nunca temos este confronto. Hum, a biblioteca tinha temas muito, muito, muito variados isso também era revelador daquelas duas figuras que eu nunca conheci. Ciências e teorias da arte, muitos catálogos de arte, obviamente, biologia, ecologia, guias de viagem, antropologia, botânica, muita gastronomia, aprendi assim a fazer muitas receitas, livros de artista, livros de música, de arquitetura, cinema, literatura, fotografia, Livros que eu chamei Multiculti, ou seja, havia declaradamente nestes dois, tanto na Ana como no Michael, uma grande vontade de não olhar apenas para a cultura ocidental. E, portanto, havia um conjunto de, de excelentes livros sobre outras culturas. Também um conjunto de raridades e muitos livros que é impossível classificar, felizmente. E nós, perante este esta acervo é mais do que o um acervo, perante este tesouro, decidimos tentar relacionar as partes, o interior da casa, a biblioteca e o tal entorno natural incrível que a casa tem, à volta do vale um, e do rio Lucefessit. E para isso criámos três guiões, cada uma de nós desenvolveu um guião a partir das suas leituras ou das leituras que fez da biblioteca, da mesma biblioteca e esses guiões são guiões para caminhadas à volta da casa portanto, considerando esta ideia dos peripatéticos que se aprende a caminhar o que vocês estão a ver aqui é a capa de uma das publicações, neste caso da Susana Gaudêncio esta é a capa da minha publicação e aqui da Susana Pomba também vos falei de um cartaz. Nós, felizmente, conseguimos ter um, um contributo da Ana, na obra de Guzmão, que escreveu um texto incrível sobre as relações que existem entre as varredoras alentejanas e o aprender, o conhecer. Ou seja, como é que o varrer, que implica limpar, mas também cuidar, arrumar, também pode estar relacionado com o ler, com arrumar as ideias, por aí fora. Portanto, três guiões para três caminhadas três publicações e um cartaz, tudo numa única publicação. Por último, organizou-se uma excursão, uma verdadeira excursão, de Lisboa ao Landroal, para poder exatamente fazer o primeiro, primeiro momento de caminhada. E aqui houve também uma, uma tentativa de criar uma certa encenação nestas leituras. A ideia das publicações é que elas pudessem estar na... na na, no Moinho da Fonte Santa para que outros residentes eu esqueci de dizer que o Manuel e a, e a Mafalda um, tomaram conta da casa do Michael e da Ana e fizeram nela um programa de residências artísticas Portanto, era muito comum haver pessoas de fora a habitar aquele espaço durante um período de tempo muito longo e a nossa ideia era deixar com estas publicações uma possibilidade não só dessas pessoas poderem entrar na biblioteca como também serem impelidas a caminhar no entorno, tendo em conta que os períodos de residência artística normalmente são muito uh, virados para o trabalho que se está a desenvolver. Portanto, a imagem que aqui está são, são imagens dessa caminhada, da leitura das tais três publicações. Eu queria só falar-vos uh, em particular da, da publicação que desenvolvi, uh, porque também me parece que deixou algumas pistas para, para entender o que é, que é isto dos tais dois tempos e de algumas das... Da, de, das citações que vos fui deixando. Uh, o meu guião tinha este título, Peri, Piro, Patéticas, e tinha um subtítulo que eu acho que quase nunca... Não se consegue ler daí, provavelmente, mas eu leio. Quem quer, quem quer ver ligações em tudo, vê ligações em tudo. E, portanto, eu parti do princípio que podia-me dar ao luxo de fazer um conjunto de, leitoras, de leituras na biblioteca, um bocadinho ao acaso, aleatórias, e que de certeza absoluta ia encontrar ligações possíveis entre as partes. E foi essa a minha proposta. E ao fazer essa proposta, que era uma proposta de risco, não quis que depois o guião fosse uma coisa muito estruturada, pensando que exatamente que uma caminhada não deve ser guiada, deve ser guiada ao menos possível, o que importa é um certo desvio, uma certa deambulação, para que o pensamento possa emergir e aparecer, que é um dos tais princípios da filosofia pripatética. Para conseguir chegar a este lado da aleatoriedade ou de acaso, decidi fazer com que os guias destes guiões fossem os sete cães que habitavam a casa ao tempo da residência. E estes sete cães, que vocês estão a ver uh, imagens, são, são assim, não só uma grande presença na casa, como, a meu ver, também a presença simbólica do Michael Bieberstein e da Ana Nobre de Gusmão, porque são os cães deste casal que depois ficaram na casa quando a Ana, após a morte do Michael Biberstein, decidiu sair e o Manuel e a Mafalda decidiram assumir o comando. E, portanto, são os cães dos donos da casa também são os cães uh, da Mafalda e do, e do Manuel, mas tinham esta particularidade de serem também uma memória daquele lugar e o que, eu, eu utilizei os cães porque eles normalmente seguiam sempre as pessoas que estavam na casa. São cães muito amistosos e, portanto, qualquer pessoa que fosse à casa levava com a Todos eles têm as suas personalidades, mas ao mesmo tempo havia sempre um ou outro que nos seguia. E, portanto, qualquer um deles podia ser escolhido por um habitante da, da, da casa, um, um habitante efêmero da casa, e podia ser ele o guia para aquela caminhada, para iniciar um, um jogo relativamente aleatório na leitura do guião. Os nomes dos cães: Floyd, a mosca, a camini, o double dog, a chorna... A Emily, Chanel, a Emily Chanel, o Lucy, a Lucy, a Lucy, não é? Acho que a Lucy, a Lucy. E o Prec. Olhando aqui para aqueles pintos. Uh, portanto, cada cal era um guia que nos permitia ter aqui uh, soluções de acaso perante a leitura do, do guião. Uh, a estrutura era sempre a mesma, portanto, havia um livro, a minha leitura subjetiva do mesmo... Alguns dos seus conteúdos, que pudessem exatamente impelir a entrar na biblioteca e a pegar naquele livro. E ao mesmo tempo, no final, sempre uma pequena dica que sugeria exatamente qual é que era o próximo passo a fazer. Mas eram sempre dicas bastante absurdas. Por exemplo, na primeira entrada, essa dica dizia estas notas permitirão que a edição do seu guia se produza enquanto caminha e lê. Por agora, percorra o entorno da Fonte Santa, seguindo o seu cão-guia durante uns minutos. Pare quando o cão parar e olhar para si. Se o seu cão parecer preocupado, olhar para si e imediatamente baixar o olhar, avance para três, a terceira entrada. Se o cão sorrir, avance para dois. Portanto, eram coisas relativamente absurdas. Um, e que funcionariam uh, sempre. Era o leitor que decidia o seu caminho na realidade. O terceiro exemplo é o tal projeto que só pretende publicar livros. Um, eu, desde 2011, uh, fundei com o Rui Almeida Paiva a editora Dois Dias. É uma editora que tem a pretensão de cruzar conteúdos artísticos com conteúdos literários, mas trabalha essencialmente conteúdos literários. Mesmo dentro desse contexto da literatura, nós tendemos a selecionar autores que de alguma forma influenciam ou influenciaram uh, artistas visuais uh, ou, que, ou que foram determinantes para o universo das artes. E também temos sempre o cuidado de integrar obras de artes visuais em obras literárias, ou seja, convocamos um conjunto de autores, de colaboradores, artistas visuais, artistas plásticos, para poder um, entrar na narrativa literária. E foi um projeto que apareceu no decurso de um conjunto de de workshops e de projetos muito pontuais ligados à publicação, alguns deles lecionados com o Marco Balesteros, um dos organizadores deste evento e professor aqui da casa, e a determinada altura eu fiquei com vontade de testar outro tipo de implicações na produção editorial, que não apenas estas que eram dadas pelos workshops e pelos projetos Vulso que são, em certa medida, toque e foge. Não é? A coisa está produzida, eventualmente preocupamos-nos com a distribuição, mas são poucos exemplares, é fácil distribuir, não há aqui grande coisa uh, uh, a tratar e, portanto, as implicações são outras. Neste projeto, nós fazemos todo o serviço. Somos apenas duas pessoas um, e uh, fazemos desde a edição ao design embora já hajam alguns livros que foram desenhados por um, outros designers, mas quase todos sou eu que faço o design. Uh, portanto, o, a edição, o design, a distribuição, a gestão do stock, do armazém, todo o tipo de contacto com intermediários, livrarias, bibliotecas, detentores de direitos de autor, uh, arquivos, colecionadores, até chegarmos àquilo que é mais importante em qualquer editora, que é criar uma comunidade de leitores. E, portanto, interessou-nos, e a mim em particular, explorar toda a potencialidade criativa, mesmo nestas coisinhas mais prosaicas. Quantos livros é que existem de um determinado, num determinado autor? Esgotou, não esgotou? Temos que avisar as livrarias que esgotou? Este tipo de coisas assim, bem prosaicas. Esta é uma citação que eu gosto bastante e que nos diz bastante respeito. Uh, e que diz que existe uma prática que se sobrepõe à publicação e que deve ter sido, deve ter, deve ter, uh, sido uh, tida em consideração. Essa prática tem de seu nome o design gráfico, o elo uh, perdido entre a arte visual e a literatura. O que eu retiro desta, desta frase é exatamente isso, a tal experiência pela prática a partir de uma formação o design de comunicação, que não tem relações assim tão evidentes com, com a edição, embora hoje em dia pareça que tenha. Nós fomos aprendendo a ser editores. Na realidade, começámos como autênticos amadores e fomos aprendendo a, a gerir todas estas minudências da prática editorial, mesmo destas coisas mais prosaicas. Um, Queria-vos mostrar assim, os, alguns, os livros todos editados. Nós só publicámos até agora 12 livros. Vêm mais dois a caminho este ano. É uma produção muito, muito lenta. Embora existam alguns projetos associados que são mais rápidos, eu só vos vou mostrar exatamente os livros. A tal produção, muito lenta. E a nossa pretensão é publicar cerca de dois livros por ano. Mas se vocês fizerem as contas, já vão perceber que é fácil, não é? Já estamos aqui em perda, a algures, não é? Desde 2011 até 2019, temos 12. Mas o primeiro livro editado foi este livrinho que se chamava Câmara de Descompressão de um artista plástico, o Mathias Denise, e pode-se dizer que a partir desta primeira experiência ficou definido, eu aprendi logo a primeira lição, assim, a bruto. Este texto já tinha sido publicado, publicado com um estatuto bem... Delimitado e forte, pesado, porque tinha aparecido no catálogo da representação portuguesa à Bienal de Veneza, dos artistas João Maria Gusmão e Pedro Paiva. O texto do de Mateado Denise, que por sua vez era o editor desse livrinho. O livro tinha sido desenhado pelos Bárbara Sés. Há aqui uma série de cruzamentos, também o um António e Silveira Gomes, professor desta casa. Eu não tinha a pretensão de fazer um, design, um objeto de design melhor o que concorresse com o objeto dos Barbaracés, portanto, estava liberta desse, desse problema, e dediquei-me exatamente a tentar perceber como é que a forma daquele texto podia ser distinta para que a sua leitura e a sua experiência também fossem distintas. Uh, e, a partir daí, ficou essa lição aprendida. Qualquer texto que eu trabalho, trabalho sempre com essa, com essa hipótese em mente. A forma também é conteúdo. Uh, é assim uma espécie de jargão e clichê. Uh, mas que eu tento aplicar nos, nos, nos Objetos de Dois Dias. Pronto, depois são os livros que se seguem, Época de Estranheza em Frente ao Mundo, da Susana Gaudêncio, com a participação da escritora Hélia Correia, do filósofo Nuno Nabais, do geógrafo Álvaro Domingues. Um outro livro de literatura, Quem viaja contra os segredos an antigos mas perde os sapatos novos, do Rui Almeida Paiva. Um livrinho que foi outra autêntica lição de edição que é aquele livro que aqui está, para já, para já, com o Vítor Silva Tavares, um texto do Vítor Silva Tavares, que é, a meu ver, o editor. Também, infelizmente, uma figura desaparecida. Um, era editor da etc uh, Uma editora uh, bombástica e completamente dissidente, não é? que conseguiu editar uh, autores uh, sempre bastante... Um, Fora da regra, e com esta edição deste textinho, que tinha sido previamente editada em 1973 pelo Vitor Silva Tavares, nós lemos o livro na Sada Costa, estava num dos escaparates, ficámos completamente apaixonados pelo texto, não conhecíamos o Vitor Silva Tavares, fomos apanhá-lo. Uh, no sítio do costume, ele tinha o, o, o, o ateliê, o escritório da etc. ali na Rua da Emenda, apanhámos-lo, dissemos que queremos publicar o, o, o seu texto e ele respondeu-nos rapidamente tudo o que eu faço não tem copygaitas, assim que ele disse, não tenho mesmo copygaitas, façam o que quiserem com o texto. Não foi bem assim, ele, ele pediu-nos para ir vendo todo o processo e nós tivemos assim, à custa desta publicação, se calhar de a dez lições do que é que significa editar, com o editor. Hum, funcionava sempre desta forma. Ele, durante os primeiros 30 minutos da reunião, resolvia os problemas prosaicos relativamente ao livro. Nas quatro horas seguintes, conversava sobre editar e sobre a sua vida, que era uma coisa que não se conseguia separar. Pronto, estes são os, os restantes livros, o Cardeal Polato, do Stefan Temerson, Fragmentos Narrativos, do Paulo Valéry, o arroz Diário de um Diário, do José Vieira Mendes, o Efeito Koleshov, com a Joana Bertolo, o Rui Almeida Paiva, e depois os últimos livros, A Grande bebedeira e o contracel do René do Mal. Que nos permitiu conhecer uma tradutora incrível, Lourdes Judis, uma verdadeira amante deste autor, Estação Vernatsky, que é fruto também de uma residência e de uma exposição no centro em Sines. o Duplo V do Matiá Denise, e acho que não me estou a esquecer de nada. Portanto, estes são os 12 livros publicados. A determinada altura, Alguém pediu-nos para escrever um texto que refletisse sobre a nossa prática, dizendo que aquilo que nós fazíamos eram antilivros. E eu fiquei bastante inquieta, porque na realidade, quando decidi entrar neste projeto, era para publicar livros. Sem mais. Era assim quase uma coisa refrescante. Não é? No meio destes projetos mais complexos, poder ter este trabalho minucioso de só publicar livros. E alguém dizia, não, não, o que vocês fazem são antilivros. Hum, e decidi perceber o que é que era isso do, do, do antilivro, a pessoa que me sugeriu este texto, -me, que me pediu este texto, disse-me para ler um livro que eu recomendo, que se chama Anti-Book on the Arts and Politics of Radical Publishing, por um autor que se chama Nicholas Toburn. E eu rapidamente percebi que sim, realmente o que nós fazemos encaixa-se nesta categoria: ou seja, o antilivro é um livro, mas é um livro que tenta fugir às regras convencionais do mercado do livro e não se situa nas mesmas regras de valor de uso ou de valor de, de troca convencionais. E, de facto, o que nós fazemos é exatamente isso, é tentar perceber como é que se joga com as regras do jogo, desvirtuando-as ou pensando em alternativas uh, e outro tipo de possibilidades, que nos permitem exatamente ter um trabalho e um labor mais intenso, autor a autor e livro a livro. Eu coloquei este título porque ele é assim, hiperpretencioso, Catálogo de propriedades. Não é? Catalogar qualquer coisa é logo à partida uma tarefa tão ambiciosa que tem tudo para falhar. E é isso que me agrada nesta espécie de conclusão. Catálogo de propriedades para um motor de dois tempos. Eu tenho vindo a retirar um conjunto de conclusões destas experiências. Tentei passar-vos algumas dessas conclusões. Espero que tenha sido uh, suficientemente... Hum, clara, não sei, talvez tenha sido um bocadinho hum, demasiada informação, mas bom. Hum, mas a verdade é que qualquer uma destas conclusões eu tenho sempre a sensação que pode completamente cair por terra. Uh, são, são territórios muito instáveis e que convocam sempre um conjunto de experiências tão dispares que me obrigam a recapitular todas as conclusões que eu tinha até então. E, portanto, tenho que estar sempre disponível para algum teste e alguma revisão destas conclusões. E isso agrada-me, é uma das coisas que me motiva neste neste território. E queria voltar então a tal frase. É completamente impossível persuadir um designer de que não é ninguém. Ao longo destas experiências, e estes três projetos são se calhar desse exemplo, ou eu tentei que fossem disse exemplo, hum, Parece-me que, apare... que se constrói um território de possibilidades relativamente distinto e faz com que o design se retire da sua fixação dos objetos, nomeadamente do livro, que é, se calhar, o objeto fetiche da prática de um designer de comunicação. Portanto, retirar o centro da nossa atividade do livro faz com que, imediatamente, nós tenhamos que questionar, então, quais são os limites da nossa prática. E isto é um assunto que eu acho que é, se calhar, o mais importante a reter no meio disto tudo. Eu falei-vos da minha experiência, a minha experiência tem muito a ver com a edição, mas, mais do que isso, é tentar perceber como é que este território é exemplar para podermos falar exatamente sobre os limites, hoje, do que é ser designer. E, portanto, os resultados deste tipo de produção, que é feita nestes territórios que não são normalmente os convencionais de uma prática em design de comunicação, Integram normalmente sem grandes dilemas, sem frustrações ou sem pressões os tais dois tempos que falámos. Lidam com eles, têm essa hipótese, coisas velozes e efêmeras, uma produção muito lenta. Um, mas destes dois temas, nós, uh, destes dois tempos, nós também retiramos assim uma espécie de dilema ou de crise existencial de um designer. Por um lado, estamos à procura de um lugar. Particular da prática do design. Por outro, há sempre uma sensação de que estamos a fugir do lugar efetivo do design, para qualquer coisa que constrói um perfil que não é propriamente classificável. Há uma palavra para isto, que é o polímata, quer dizer aquele que aprendeu ou estudou e sabe muitas coisas ou ciências. É normalmente uma figura que não se consegue fixar, é o tal Homem do Renascimento, só que eu acho que isto é uma figura completamente ultrapassada, mas para passar um bocadinho esta, esta imagem. Pensar que se corresponde a este perfil também é esquecer muitas das coisas que eu vos disse que era. Não é? Sou designer, sou professora na Faculdade de Belas Artes, sou investigadora, uh, sou editora. Portanto, implica esquecer estas classificações, o lugar onde comecei, pronto, comecei esta apresentação, mas se calhar implica fazer um debate que é muito importante na nossa prática. Admitir que os limites do que fazemos são hoje mais expressivos, abriram-se, são mais extensos e que se calhar as tais expressões que nós ouvimos muito recorrentemente do designer como qualquer coisa, não é? o designer como autor, o designer como editor, o designer como curador, o designer como artista, o designer como... Edi... como sei lá, antropólogo, designer como, estamos sempre a falar deste tipo de expressões. Estas expressões tanto revelam um complexo de inferioridade por parte do designer, como também revelam simultaneamente um certo complexo de superioridade. Um, e, portanto, talvez o mais sensato neste momento possa ser admitir que tudo isto são hipóteses para o design, não precisamos de comparações, porque o lugar é sempre muito específico. Nós nunca somos bem editores, nunca somos bem artistas, nunca somos bem curadores. Porque tudo isto, toda a nossa participação nestes territórios, vem sempre imbuída da nossa formação, das nossas linguagens, da cultura projetual que temos, das metodologias. Não dá para fugir a isso. E em vez de estarmos completamente a assumir sempre que estamos no lugar do outro, perceber que este também é o nosso lugar e com isso perceber que todas estas atividades são de facto design. E é isto. Muito obrigada. Não tenho muito mais a dizer. Obrigada. Olá, Sofia. Olá. Obrigado pela tua conferência. Eu acho que aquilo que vocês fazem não são antilivros. Eu acho que são exatamente o contrário disso até. E Estava a ver ali muitos livros, eu tenho alguns deles. Tenho, inclusive, aquele documento que vocês publicaram no Old School da, da... da Pomba. Hum que tem andado a passear lá por casa com frequência, portanto, ele está perdido num monte de livros, algores. E é curioso porque eu não fui àquele old school, mas eu tenho aquela publicação. Agora, o que eu tenho de questão é até uma coisa que tem a ver com... tem a ver sobretudo com esta última parte, com a conclusão que tiveste da tua conferência, que é uma coisa que eu tenho tido como pensamento em muitas ocasiões, também como professor, que tem a ver com aquilo que eu às vezes observo como falha trágica daquilo que é muito daquilo que passamos como projeto para os nossos alunos, que tem a ver com uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente, que é a quantidade de vezes que nós colocamos briefings aos alunos que têm a ver com fazer livros, com fazer jornais, sendo que uma grande percentagem dos alunos nossos não consome nem uma coisa nem outra. No entanto, passam uma parte de leão do, da vida deles enquanto estudantes a fazerem capas de livros, a fazerem layout, a paginar, a pensarem no papel. Curiosamente, o último livro que leram, e não tenho nada contra o Harry Potter, foi, para, foi provavelmente o Harry Potter, há uns anos atrás. Foi para, desculpa. Foi provavelmente o Harry Potter, há uns anos atrás, e não tenho nada contra o Harry Potter. Mas, na realidade, temos uma comunidade que muitas vezes, quando chega cá, não tem hábitos de leitura. E então, às vezes, eu questiono, e não é uma questão que eu coloco a mim, que, quem é meu aluno sabe que é uma das primeiras coisas que eu falo, nos dias de hoje, gente, vamos fazer jornais, livros, revistas, seja lá o que for, têm consumido alguma destas coisas, as pessoas olham para mim e dizem não. E então, uma grande parte do tempo que eu também tento, eh, tento de alguma forma, eh, colocar as pessoas perante aquilo que são esses objetos, o que é que significam e por que é que de alguma forma são válidos e existem na nossa cultura e sociedade. Mas realmente, apesar de tudo, ainda é uma questão que eu me coloco sistematicamente, porque os, os designers chegam ao momento da aprendizagem de design e estão muito poucos pouco próximos dos objetos sobre os quais vão trabalhar. Uhum. E eu digo isto porque, por exemplo, eu vejo o vosso trabalho é um trabalho absolutamente de envolvimento entre a pessoa que o faz, a pessoa que faz o seu design, edição, etc. E uma pessoa que está absolutamente envolvida também naquilo que significa a produção literária. Uhum. Sente-se isso no vosso trabalho de edição. Sim. Já agora, se quiseres... Dar-me só um... A partilhar a preocupação comigo, pelo menos? Sim. Na, uh, sim, partilho, mas acho que, mais do que tudo, acho que era importante passar-lhes, se calhar, a voz e defenderem-se, se é caso disso. Alguém se quer defender? Que isto é grave, é uma alegação, assim... <coughs> mas tendencialmente verdadeira, não é? Não, não vale a pena uh, hesitar. Um, sim, o... o, o... Quer dizer, eu tenho uma prática profissional enquanto designer também, não é? E, e muitas vezes me parei com este tipo de situações que é não haver tempo, daí a questão do tempo ser fundamental, não haver tempo para chegar aos conteúdos. E tu ficas muito refém, obviamente ficas logo imediatamente refém de um conjunto de regras que te dizem que são aquelas. Não é? Nomeadamente na feitura dos livros. Vamos dar o exemplo da, das capas dos livros, não é? Que é assim completamente taxativo. Quando nós... Não lemos o conteúdo literário para fazer uma determinada capa, tu falar de literatura, mas podia falar de outro tipo de coisas, mas pronto, a literatura é mais, se calhar é mais expressiva dentro desta questão da literacia, não é, do não ler. Tu ficas completamente refém de uh, outras pessoas que te dizem como é que tu deves fazer a capa. Deve ter o título daquela maneira, o autor colocado daquela outra, usar uma imagem que, que é caracterizada com determinadas qualidades e não outras, deve ter este tipo de cores. Uh, e depois, é muito simples, tu chegas à Fnac, olhas para aqueles escaparatos e vês que todas essas regras foram espelhadas por não sei quantos anos que fizeram exatamente o mesmo. E fizeram o mesmo, acho eu, porque não conseguiram ter argumentos para conseguir desconstruir essas supostas regras do comércio do livro. E uma das coisas que eu tenho notado com a, com a Dois Dias, e, é, e com a Dois Dias e outras editoras, nós temos excelentes editoras que não trilham este mesmo caminho, felizmente, acho eu. Temos poucas, mas temos muito boas. É que, de repente, são livros que se destacam e eu estou a marimbar-me para as regras. Porque posso. Porque, porque posso. Porque cá está, assumi o tal estatuto e a responsabilidade de ser também editora e de poder, eu costumo dizer que uh, ter a dois dias é um alibi para poder ler boa literatura, a literatura que eu gostava de ler com o tempo porque eu ali sou obrigada, quase obrigada em termos de defeito profissional a poder ler um livro com toda a atenção do mundo e perceber que tipo de autor é, quem é que ele foi, com quem é que esteve para depois conseguir com, estas, um, um, com estes dados todos produzir um livro que não é só uma capa e, normalmente, os nossos livros não são só capas, uh, ou seja, o trabalho de design não é, essencialmente, paginar um miolo e fazer uma capa, é, é mais do que isso. E podia-me alongar muito nestas matérias e dar exemplos, mas acho que convém não, não o fazer, um, por respeito aos próximos intervenientes. Um, mas é um, é um pouco isso que eu sinto. Se nós não temos controle sobre os conteúdos, se não os conhecemos devidamente, podemos não ter tempo para ler um livro, se calhar até ao fim, e, e, e sabemos que é difícil fazê-lo muitas vezes, com o tipo de prazos que nos são dados. Mas há que fazer um esforço nesse sentido, para exatamente não ficar refém da suposta fórmula ou da suposta receita, que é uma treta. É uma treta. Naquilo que diz respeito ao livro, eu tenho provado, na prática, que é uma treta que a maior parte daqueles livros chega a esse receituário, e ficam todos iguais. Passados uns tempos, foram produzidos não sei quantos exemplares que vão ter que ser um, aniquilados. Pronto, não há outro termo. Um, Posso fazer uma última não pergunta? Não sei se respondi à tua pergunta. Não, perfeitamente. E eu estava a pensar também noutra coisa, que é a escala, de, a escala de cada editora. Há editoras que têm uma grande preponderância e capacidade de colocar os livros nos escaparates. Uh, há editoras que nem sequer se tem que preocupar com questões de timings, como, por exemplo, uh, época de outubro, novembro, colocar livros na FNAC, por exemplo. Uhum. Há editoras que têm uh, sempre garantido o seu local e a sua capacidade de colocarem lá os materiais, seja em que altura for, e eles são disponibilizados. Há outras que ou não têm acesso a isso ou não têm acesso a coisa nenhuma, têm mesmo grande dificuldade de distribuição e de, e de colocar os livros no mundo. Como é que vocês colocam os livros no mundo? Fomos usando este tempo para para iniciar contactos e nunca tivemos grandes dificuldades. Por acaso, sempre conseguimos colocar os livros nos sítios que propusemos a colocar, inclusivamente grandes cadeias como a FNAC, que agora parece-me que está a fechar um bocadinho uh, estas hipóteses. E, e, e, e até já vimos coisas que normalmente não nos diziam que eram impossíveis, que é ter os nossos livros em destaque. E nós não pagamos nada por isso. Ou seja, a tal regra de que só é destacado quem paga para ser destacado, sim, acredito que normalmente seja assim, mas nem sempre é assim. Portanto, não sei qual é que é a, a regra. O trabalho de distribuição é um trabalho muito difícil. Não é? É, um, é um trabalho que exige hum, muito método. E, acima de tudo, não há, de facto, grandes hipóteses. Principalmente em Portugal, em língua portuguesa, não há muitas hipóteses de distribuir. Não há muitas livrarias... Tudo bem, tens o comércio online, isso existe, a livraria online, mas não é assim muito expressivo. tudo então, aquilo que nós fazemos é, só produzimos e só publicamos o um número de exemplares que achamos que são necessários e que são suficientes para a nossa comunidade de leitores. Podemos dar esse luxo, claro, não é? nenhum de nós vive daquilo. Portanto, também não consigo ser hum, hum, punir as grandes editoras porque eles têm outro tipo de lógicas e têm outro tipo de estrutura e têm uma quantidade de contratos e de... Hum, e de hum, e de honorários a pagar ao final do mês e quer dizer não são outro tipo é outro tipo de máquinas é outro tipo de motores e portanto as lógicas de funcionamento são diferentes aquilo que nós queremos é manter esta lógica de funcionamento porque para nós é aquela que nos parece mais ecológica no melhor sentido das palavras uh, ou seja sustentável uh, e que nos permite também ganhar esta independência em relação a estas tais regras de jogo Obrigado, Sofia. Obrigada a vocês por terem atorado.